Agora o negócio pesou Eita Eu sou a igreja Eu sou a igreja Eu sou a igreja Eu sou a igreja alma, pois somente ela viverá esqueça minha estética, pare de me julgar crenças e valores, atualmente estão ocasionando dores, dores restringindo a salvação, a salvação, viver com Deus já é difícil, mas o que a igreja promove é nível hard nas provações que às vezes eu nem resolve, mas não resolve porque não foi ele que fez, foi o discurso oportunista falsas doutrinas que eu vivo intensamente, mas isso me faz ser mausente dentro da igreja, onde você julga teu poder, misericórdia não basta manipulo o nome de Jesus, a liderança profere, que é revelação da cruz Pois o Deus que eles dizem, com eles Nunca confesso com membros quais Deus são Deus esses poderes Ah, eu não quero fazer parte na soma da conta aqui Sendo massa de manota, fez evangelho sumir Mas a massa que eu sempre fugi pra não ser Me tornou um rebelde aos seus olhos Porque seu discurso não mais me convence se esse Deus te rege, ele, ele não me pertence. pertence não me rocule, não, não me abandone. Cumpra o sim, ídolo. Simplesmente ame, é o filho do o homem, homem. saciou a fome. E hoje, hoje o nosso alimento só você consome. É triste o que eu vejo. Outra hora fosse miragem. Morre o ser humano e um nasce o personagem, personagem. Muitos homens têm o um amor. a rigidez Na da, da doutrina, doutrina, mas não descarta a opção de crucificar quem, quem vai. Eu vejo a falta de afeto e isso me afeta. afeta. Temos que ter compaixão pelos outros, agir da maneira correta. Pois a vida que eu vivo não é. Aqui você vive, apesar de parecer que estamos, estamos no mesmo time Eu não posso fazer nada, será, será que Deus é esse? É Entrega a liberdade, confisca o paraíso A bússola que guia, deixou, deixou de ser a Bíblia. a Bíblia Hoje são livros preenchendo, é essências é vazias Manual de enriquecer e, e ser abençoado Será que todos estão certos e só eu estou errado? Abri os olhos, enxerguei, as escamas caíram Mas quando olhei pro lado, cadê? cadê? Todos subiram Eu percebi que a prova vem, os que tiram 10 vai E quem não tá na média, infelizmente cai, cai. No conceito de quem não te entende Mas aquele que te fez não, não te, te torna, torna Ele compreende cada falha É misericordioso, ele anda verdadeiramente Nas lutas ele, ele é com E se não se fosse pra... por ele, não seria por vocês Possei você quando pra As batalhas e fideiro Se errado ou não, tá difícil Isso saber tá doido, Com todos me acusando pra onde eu vou correr Vocês estão vivendo mais pela placa da igreja Cegos enxergando-se, afundando na soberba Na dúvida do povo, eles, eles criam certeza, certeza E sem usar a Bíblia, estive e do, do ataque desses jogos, eu já fui a presa e, e quase concluí que Deus, Deus, que Deus não me queria. Yeah. Ei, me diz eu o que tem diferente de mim? Eu Se eu sou um aprendiz alcançado na cruz pelo sangue que é carmesim, você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você. Então largue o martelo que julga e seja suporte a quem tá com você. Minha. Yeah.